Você está vendo essa maestria, Gustavo? Mano, Não. esse arick aí tá nervoso, né, mano? Pelo amor de Deus. Ah, se liga, mano. Peito vermelho, cabelo vermelho, olho vermelho. Você vê uma joelhada na cara do adolescente ficou com o olho vermelho. Capa. É a tá tá freula, que som alto da merda. Que som alto da merda. Que som alto da merda. Que som alto da bexiga. Que som alto da bexiga? Nossa, eu adoro. Tipo, você é tipo dublado, né, Branquinho? Eu sou dublado, mano. Honra Gragas, <risos> please. Não. Esse eu não quiser. Ô louco! Quase ah! matei os dois. Aí o bagulho vai ficar louco. Três. Imagina dois, se o meu ADC atacasse. Um... Ô louco, ô louco. Eita, eita, tá Tá vendo puta. isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Maestria descendente agora que eu vi. Edição, bota uma música da Britney Spears aí, velho. Wow! I Pomba, pomba aqui, várias pomba, pomba, pomba, pomba, pomba, várias pomba, pomba, pomba, pomba, pomba, pomba, bomba aqui. Várias, pomba, pomba, pomba, pomba, pomba, pomba lá. Várias, bomba. Faz o seguinte. Taca fogo hum. nela. Taca fogo nela. Porra. É. Pega esse ignite e coloca no Essa... pé dela. É, é, é, considerando que ontem foi dia dos namorados, você não parece um conceito, tá? Isso acha que eu tô ligando, eu não sei nem que, que é isso. Dia dos namorados? É, o que, que é? Ah, eu uma data comemorativa aí pra gente que gosta de rentar. GRP? Ah, é. Ah, eu quero. Olha esse gordo. Seu gordo, filho de uma... Seu gordo, filho de uma gorda. Gorda. Nossa, Nossa, ela dá um key pra farmar, gente. Nossa, meu Deus, meu Deus. Mechanics, mechanics. quer, toma. Mechanics. Wow, mechanics, boy. Toma. Errou! Nossa, errou! Pega o gordo. Esse gordo é miserável. Nem, nem, não é trollar, você foi educado desse jeito, sociedade diferente Oxi, oxi, assim. oxi, oxi Não ah, vai a bosta, mano Então tá, né? Todo, todo gordo, mano Pring. Ele não vem todo torto, ele vem todo gordo, mano As mina tá tipo vênia e os moleque tipo gordo taca, taca, taca, Mano, taca. quer pegar ela? Quer pegar ela? O que você acha? Temp, temp, temp. Pega o TP também o que, que ela vai fazer aqui? O que, que ela vai fazer aqui? Desgulto. Oxi, esses caras tudo Olha o um ponto de interrogação lá. Olha um o <risos> ponto da interrogação do. What? What the fuck? Eu, tipo, não sei o que está acontecendo. O que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? O que, que tá descendo sucessando? Eita, olha. Ó. Ah, mano, o bagulho não foi. Nossa, que último, que bela hoje. Eita porra. Eita, Eita caralho. O bagulho não foi, mano. Trolei, trolei, trolei, trolei. Bom, manda aí. reporta, Tarek. Não. Não. não. Nossa, olha aqui. Sai é muito bem, olha aqui. Tá vendo aqui, mano. Ah, li... Ah, que mano, porra. É. É. Lixo. Lixo. Lixo. Lixo. Olha sim, mano. Olha assim, velho. Ouve assim, mano. Ô, mas esse gordo aqui, mano. Hum. Eu tenho que curar. <risos> Falta suporte, vai. Ah, fechou. É Sério? Relaxa. <risos> eu, eu, eu, eu que errei o stone nela. Né? Lagado bran. Pir. Pir. Vem. Morri. Não. Mano, eu dou porquê nesses dois? <risos> Podia ter descido pra ajudar, né, Jack? Eu dei double solo ali, mano. Eu vi. Tirei a descer suporte man, e. E um... o <risos> Aí vem. É ele que a gente quer. ele cara. tá olhando pra gente. É, ele. Porra. É, filho da puta. Filho da puta. Sai, filho da puta. Vamos, monstro. Sai, filho da puta. É Sai, 13, porra. 13, meu cara quase foi solado pra mim, velho. Eu falei ali. A Sim, pra chegar, a gente ganha a luta. Pronto, já foi. Tá que isso, velho? Lagou, mano. Aqui, lagou aí? circo desolado É isso aí, é isso aí, é isso aí, Branco. Mateus, você está implacável, ó. Meu Deus. O que você quer dizer esse duo bot?